Na cosmologia temos os aspectos teóricos, que dão suporte a todo o sistema de práticas e que são conceitos muito disseminados. Através do taoísmo e nas montanhas do Ludang, deu-se origem ao símbolo do yin yang, que é nome bastante conhecido, o branco e o preto. Deu origem ao Bhagwak, deu origem a um sistema de adivinhação e também de organização do espaço, como o Feng Shui. Deu origem uh, aos conceitos das cinco transformações, dá-nos um entendimento ou ferramentas para conseguirmos entender e olhar para as coisas de outra forma, para os fenómenos. Então, temos coisas como o que significa realmente esta energia, ou prana, esta força, que chamam o Qi. Como é que esta, esta onda, o Qi, gera sempre um movimento? depois da origem, este conceito do yin e do yang, da dualidade, e como é que daqui vamos ter as cinco transformações, em termos a árvore, o fogo, a, o sol ou a terra, o metal e a água, e como cada um destes aspectos depois vai traduzir e vai ter repercussões, tanto em termos de medicina, em termos de filosofia, e todas as práticas vão beneficiar de, de, um, de um melhor entendimento.